Bate-papo com os amigos, futebol, você já sabe, é garotinho, é aqui, bate-papo com os amigos, vai falar hoje sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, eu sou o Flávio Cambuim, junto com a Arnick Sport, Festas em Casa JP, é isso mesmo, e quem diria chai, hoje pode, Brigadeiros duas, você já sabe, no quem diria chai, vai lá no Instagram, e também, Júnior Céu, assistência técnica em celular, não entregue seu celular na mão de qualquer um, arroba Júnior Céu, assistência técnica em celular, vai lá, no WhatsApp, no Instagram, aliás, dá uma olhada, beleza, galera? Bom, já, vamos falar de C, porque tá bombando, mas já, já a gente vai falar, vou abrir o um parênteses para a seleção brasileira que hoje joga o seu primeiro amistoso de dois aqui no estado da Paraíba. Primeiro amistoso em Campina Grande, hoje às quatro horas da tarde, Marte e companhia recebe a Argentina no estádio Amigão. Segundo Jogo preparatório, Brasil recebe a Argentina no estádio Almeidão. Olha, é rodada dupla, Brasil e Argentina. E onde tem Brasil e Argentina, meu amigo, brasileiro, fica ligado. E o futebol feminino, porque você já sabe, a casa do futebol feminino também é aqui no Bate-Papo com os Amigos. Vamos torcer junto, vamos vibrar. Brasil e Argentina, jogo preparatório, Brasil em Campina Grande e João Pessoa no estado da Paraíba, porque aqui é Nordeste. Aqui é Norte e Nordeste. Beleza, galera? Então se liga aí. Olha bem, vamos voltar a falar de Série C. Rapaz, eu vou começar a falar o seguinte. A rodada vai ser decisiva e o bate-papo com os amigos já vai entrar em campo. Sábado, na cidade do Bozão, Floresta recebe o Volta Redonda. E também no mesmo sábado, no Albertão, às 5 horas da tarde, o Altos do Piauí recebe o Pai Sandu. O Pai Sandu que não viu o trem passar. O ferroviário atropelou o Papão da Curuzu e eu tô aqui no maior grupo de WhatsApp do Estado da Paraíba. Vou mandar um abraço já já para a galera aqui, para a galera aqui, ó vou mandar um abraço aqui para o Luiz Henrique, é, torcedor aqui do Papão da, da Curuzu, preocupado aqui, o José Aldo, torcedor do Remo, o Remo tá bem aí na Série B, ontem venceu o Havaí por 2x1, um. o Daniel Andrade também, torcedor do Remo, a galera se divertindo aqui no maior grupo de, de WhatsApp do Estado da Paraíba. Como é que eu faço para acessar esse WhatsApp do bate-papo? Através do 839-8801-5200, você manda um, Flávio, quero participar, aí o Flávio manda o link para você e você entra, enquanto eu não estou colocando o QR Code aí na tela para você, beleza? Manda um abraço para toda a galera, tá aqui o Renato, é, rapaz, Janete também tá por aqui, eita galerinha massa aqui, show de bola bombando no WhatsApp. bom às 19 horas, no sábado, o Bate-Papo entra para repercutir esses dois jogos: entre Floresta e Volta Redonda, Altos e Pai Sandu. No domingo, o Bate-Papo também entra em campo para dar um show de bola na Série C, como a gente vem dando. E tem Manaus e Ferroviário na colina. Ferroviário atropelou. O Manaus também vem bem, é, mas aí conseguiu até um, um, no, no jogo anterior aí do, do Manaus. O Manaus recebeu o Botafogo, né? E. Um empate, porque essa Série C, você sabe, tá, tá. Às vezes o torcedor diz, mas rapaz, meu time empatou em casa. Meu amigo, tá equilibrado. É difícil, é competitivo, é Série C. Isso aqui não bate para quando o Olha bem, e aí temos Manaus e Ferroviário, na Colina. Temos Tombense e Santa Cruz. A Tombense tentando se firmar no G4, mas é um Santa Cruz desesperado ainda, matematicamente, com chance de escapar. O torcedor pode até dizer, Flávio, acho que não dá mais não da torcedor Santa, do Santa Cruz, da Cobra Coral, acredite, matematicamente tá, enquanto a joga e a rodada, há esperança. Agora precisa fazer a parte fora de casa e vencer a Tombense ou até um empate, não sei se vai dar, eu acho que tem que ser duas vitórias. Botafogo no domingo, no Almeidão, às 8 horas, o Botafogo da Paraíba recebe a Jacuípe e não pode vacilar dentro do estado Almeidão. Botafogo que vem cometendo erros dentro do estado Almeidão e dessa vez ele não pode falar, porque se falar, meu amigo, aí... Tchau, tchau, tchau, tchau, foi embora, meu amigo. Tchau o pro Botafogo. Provavelmente não dê. Matematicamente vai dar, mas chega mais difícil. Então faz o dever de casa, transforma tudo mais fácil, vai a 26 pontos e fica com a folguinha lá na frente, para poder se classificar. Por enquanto, sim, e depois que terminar esse jogo, às 20, deixa eu ver aqui, 22 horas, o bate-papo entra no ar, eu, Mário Rubens, Anderson, Rodrigues, a galera aí vai falar muito sobre a toda a rodada e principalmente sobre o jogo do Botafogo Jacuípe. Também vamos trazer notícias do Remo. O Remo sabe também que a gente não esquece o Remo na Série B e o Remo aqui, a gente vai trazer aqui, é, ou o Jorjão, ou o Diego Ramon ou alguém para falar do Remo, como esse Remo vem se comportando, depois também, de uma excelente vitória ontem, por 2x1, um, o Remo venceu o Havaí. E a Série C está assim, o primeiro é o Manaus, com 25 pontos, segundo o o Sandu. mesmo com a derrota, ficou no G4, 24. Terceira é a Tombense, também 24 pontos, aí é número de saldo de gols, que vai decidir, no caso aqui é o número de vitórias né o, o Paysandu tem uma vitória mais do que a Tombense, Botafogo é o quarto, tá na beirinha ali, encostado nele, tá o Ferroviária com o mesmo número de pontos, mas aí é aquela história do critério de gol, e olha que critério de gol faz diferença, mas o primeiro critério é o número, é o número de, de, de vitórias, então olha bem, Ferroviária é o quinto, Volta Redonda tem 22, é o sexto, o Altos tem 21, é o sétimo e o oitavo é o Floresta, aí é aquela história, até o Floresta que é o oitavo, é essa meu amigo até o oitavo tem chance de se classificar entre os quatro primeiros e o Floresta vai em busca dessa vitória dentro de casa contra o Volta Redonda agora, se tropeçar aí abre espaço para o Santa Cruz e a Jacuipense e a Jacuipense, não pense o Botafogo que vem para o estado de Almeidão brincar não, viu? vai ser difícil por isso que eu digo essa Série C tá apaixonante e você não perde nada aqui no Bate-Papo com os amigos. Então, às 19 horas no sábado e às 22 o Bate-Papo vai fazer todo o resumão e chama você. Você aí do lado da telinha para vir bater papo, soltar, porque um canal aqui, você pode soltar o áudio, é aqui. Então, você manda a sua voz, você solta a sua voz, você debate pergunta, responde, e a gente vai conversando sobre tudo isso aqui. Eu e a galerinha aqui, porque o bate-papo só é feito por causa de você. A gente tava cansado dessa história de ficar só assistindo aqueles caras falando blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, E a gente tá aqui para trazer você para debater junto com a gente. Por isso que o bate-papo com os amigos traz você, amigo, para a gente conversar nesse final de semana, na 17ª rodada do Brasileirão Série C. Série C do Campeonato Brasileiro é aqui. E aí a gente dá um giro pelos outros campeonatos, a Série D que está chegando na sua reta final também, no mata-mata, a Série B que está é, é, cheia de novidades, altos e baixos, um Vasco que não consegue ganhar, um Cruzeiro que não consegue ganhar, um, um, um, um, um Remo que realmente está se superando dentro da Série B, e a gente, torcedor do Norte e Nordeste, acredita-se no Remo, e estamos junto e assim por diante. O bate-papo com os amigos, junto com a Arnick Sport. Festas em Casa, JP, Júnior Céu, assistência técnica e celular. quem diria, Chay, hoje pode. A gente vai encerrando a nossa participação aqui e pede a você. Ajuda o bate-papo com os amigos através do Pix, né? É, UFC. eu vou deixar aí no link, camboimUFC, arroba, é, camboimUFC, arroba, Ajuda o bate-papo com os amigos a ser grande igual ao seu clube, a ser grande igual à sua paixão. Venha com a gente ajude, e também ao vivo, pelo chat, você pode também contribuir com Bate Papo com os Amigos, vamos ajudar o que é nosso, vamos fazer o, crescer esse Norte e Nordeste que é esquecido, Bate Papo com os Amigos e é aqui, até a próxima final de semana, bombando, e a gente vai estar junto uma boa tarde a vocês, tudo de bom, felicidade fiquem com Deus, valeu galera